It's so fun <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> It and half to palha palhaço no braço dos drak, não é o patatice, sabe que é o Coringa. Um bico incomoda muita gente, dois bicos me incomoda, mas ainda. Daminho na minha direita, dormiu na esquerda, igual versículo da Bíblia Não serei atingido, sou iluminado. Eu sei que a minha luz brilha. Os paparazzi por aí, eles não param de me procurar. Eu só posto o story quando eu já não tô mais no lugar. Isso não é, isso não é por marra, isso é a minha segurança. Vários querem me ver, amor, de balaclava pra não me divulgar do, do blindado pro hotel, do hotel pro blindado, eu não ando desacompanhado Cinco, est cinco estrelas não é GTA, é só meu nível de procurado Guarda a costa no carro de trás, ela mama tranquila no banco do lado Ela fica em paz, ninguém vê o que ela faz de dentro do G5 lacrado G5 lacrado, mano não aguentem ver o time ganhar Minha liga passando, roubando, a cena pisando em qualquer lugar eu, eu pisei em qualquer lugar, com a Juliette na minha face Vocês são fake, cê sabe, nunca vão ter uns mano, verdadeiro.